Ministério RPB Apresenta tudo, tudo, tudo, certo, tudo, é tudo, a, vida, a Guerra Espiritual Deus não nos comprou com dinheiro, pois a fortuna humana nos atrai para o inferno. Pois isto está escrito. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 24. E estes mesmos versículos se repetem nos livros de Marcos, capítulo 10, versículo 25 e Lucas, capítulo 18, versículo 25. Pois a confirmação do Senhor vem mais em nossos corações no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isto, para que bem sabeis a importância de uma alma ao Senhor dos Exércitos. Pois uma alma tem muito valor para Cristo, pois Ele nos comprou foi com teu sangue. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Sangue puro, sangue inocente, o único sangue santo. Por isto, eis aí a raiva do diabo contra as nossas almas. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pois o motivo desta guerra espiritual é para mostrar que a nossa briga não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades malignas porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Para que possamos vencer esta guerra em Cristo Jesus, Ele nos deixa escrito, Vigiai e orai, e usai as armaduras espirituais, Estão no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Este é o significado da nossa peça teatral, que através de uma guerra espiritual, nos mostra o quanto uma alma tem valor para Cristo Jesus pois a música exibida na peça teatral nos mostra através de sua letra a abominação histórica devido ao valor que o ser humano na Idade Média, em 1847, que se prolonga até os dias de hoje, dá ao dinheiro. O intuito de comprar uma vida, sendo que esse direito só é dado ao Deus Altíssimo, que é a própria vida. Como diz nos livros de 1 João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também no livro de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. No livro de João, capítulo 5, versículo 26, também diz... Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E também no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Ele é o dono de todas as coisas, em existência até sem existência. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, atenção amados irmãos, deixo a vocês a voz de Deus. Sabeis usar o dinheiro, pois ele não é para comprar vidas e sim fazer uso dele com sabedoria. Transforme o dinheiro em bênçãos, pois Deus nos deu esta autoridade, deixa a vocês, Malaquias 3.10, que diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhentes.